Vai. dia 20 de agosto de 2020 neve em Bom Jardim da Serra Olha a situação que tá agora São Francisco de Paula aí A galera tá vendo aí O frio é bem forte Não sei se chega a pegar bem contra a luz aqui O gelo acumulando e tal Aqui eu vou tentar jogar um pouco mais para cima aqui Só para vocês terem se é uma noção de... Eu não sei fazer esses negocinhos de boneco de gelo aí, nada mas Só para ter uma noção Olha o para-brisa do carro, como é que ficou a mão velha congelada a sensação bem legal Tá bem legal agora Tem hora que dá uma pegada mais forte diminui Fazendo aqui no carro Que é pra vocês ter uma noção Que é um lugar que dá mais visão de tanto Que já tá, já caiu Os laterais aqui do quartel Até a, a própria farda Não sei se chega a pegar contra a luz aí tem hora que vem forte, dá uma paradinha, vai e volta. Mas é legal. Esperamos que não dê nada aí, né? Na rodovia aí. Um gelo na pista que se torna perigoso, né? Mas enfim, vamos lá. A gente tá aí pra isso. Mas vamos rezar. Que não dê nada. Já ligamos as viaturas antes ali. Deixar elas aquecidas bem hoje Olha só Acho que dá pra notar que é neve, né gente Não sei como é que fica pra vocês aí a filmagem aí Não sei se tá ficando legal a filmagem ou não Não sei se consegue sair legal é exceção única Eu daqui a pouco vou virar um colar, ó É bonita, é legal, sensação exceção diferente Mas é frio demais, frio mesmo Frio, frio, frio, frio, frio Vamos ver outro carro aqui do colega. aqui tá, tá, na rua. Dia 20 de agosto de 2020. Neve em Bom Jardim da Serra. Olha a neve aí gente, no sul do Brasil, dia 20 de agosto de 2020 e a neve veio hein, olha aí que bacana, olha a neve aí, em canela minha gente, Rio Grande do Sul. 2020, 20 de agosto de 2020, olha a neve aqui, São Francisco de Paula, tia. Rio Grande do Sul, dia 20 de agosto de 2020, ficou registro aí.